Pessoal, beleza? Aqui eu é o seu dia trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, <risos> velho. Hoje eu trago para vocês um videozinho aqui de Dedetank, vou trazer um vídeo de PvP, que hoje o vídeo vai ser oh, vai ser top, mano Se vocês deixarem o like aí e eu ver que tiver muita quantidade de likes nesse vídeo de facecam de PvP Daí eu vou trazer mais vídeo relacionado a facecam e vídeo de PvP eu não posso prometer que eu vou trazer sempre Mas quando tiver PvP, tiver que vir num horário bom e tiver como gravar e achar preda eu trago para vocês o link do servidor que eu vou estar jogando Eu não divulgo o servidor, não falo o nome Porque os servidores não me pagam Eles ganham dinheiro com isso e eu faço divulgação de graça Então se você quer entrar no servidor Você vai ter de que ver Entrar no link que está aí na descrição E o link que quer é Tipo assim, vou falar, o URL Daí você vai colocar lá no navegador Você vai ter de esperar 5 segundos Porque você vai ter de ver um anúncio pular o um anúncio e cair num DDTank, entendeu? Essa é uma forma de me ajudar Porque o YouTube, mano, cash Não entra não, beleza? Mas tudo bem e galera, não se esquece mano, ó. vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir bater a meta que de 70 likes aqui nesse vídeo, eu vou trazer mais vídeo para vocês. E eu falo assim, mais vídeo relacionado com o Facecam, porque às vezes eu não me sinto bem trazendo vídeo com o Facecam. E vamos tentar aqui jogar isso aqui, quem conhece o servidor já vai saber o servidor de cara, porque eu gravei muito nesse servidor, demorou? Nossa, o titi tá bonito aqui, meu filho, hum, hum, hum. Nossa meu filho, eu acho que. Deixa sua mãe ver esse vídeo não, porque essa apaixona. Oxe, papai. Nossa. Eu ainda tá cheiroso, bonito, gostoso. É doido. Mas beleza, né? Vamos aqui fazer uns PVP, mostrar pra galera que a gente ainda tem que ver a mandioca de sabre de luz. O porra acha que o Tietchan ver sumiu com a mandioca acabada Mas vou mostrar aqui pra vocês o que que ver O desempenho. E. <risos> E o menino tá, ó, tá, tá daquele naipe Só chega, só chega, rapaziada Aqui, ó, mano, o Tietê Tá daquele pico, meu filho E galera, tipo assim, que ia apoiar o vídeo aí Comenta, mano, o que, que vocês acharam do vídeo quer mais vídeo assim Fala aí nos comentários, cara Comentários é pra usar aí, é pra vocês, ó Nem que você comente merda, mas comenta, mano Hoje eu vou mostrar pra vocês que que o Tietê é bom no PVP Só chega com o pai que vocês vão aprender hoje Entendeste? Então sente no meu cadete. Mas <risos> enfim, né? Ó, tem umas arminhas legal aqui para poder jogar. Mas o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o potencial. Ativar o batismo. Para quem não sabe nesse servidor. se ativa o batismo e tem como você tirar PVP com os caras com o batismo ativado. Coisa incrível. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos tentar ver o que, que vai virar aqui nesse PVP. Quando eu for lá pro. Só deixa eu ativar esse potencial aqui, porque vocês estão ligados, né? A gente deixa o potencial, aquele bonito aqui E cheiroso, meu filho Eu vou editar esse vídeo e postar aí pra vocês Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos umas 200 mil em um dia Consegui, papai A gente tá bonito, tá é bonito até demais E pra ficar mais cheiroso ainda Vocês vão ver como que é a capacidade aqui do negro, meu filho Portão abrindo É o que acontece quando você grava é, o vídeo aqui Mas enfim Vamos ver o que vai virar aqui, galera Ó, não tem como. Só tem como colocar a prática espiritual. Eu vou colocar no que? Dando é crítico, né, meu filho? É, deu oi, parceiro. Comprar mais aqui, ó. Porque isso aqui ajuda. E no crítico aqui também. GG. Daí, olha lá pra vocês. Verem, eu tô com 24k de ataque, 28 de defesa, 28 de sorte e 26 de agilidade. Mas tá bom, mano. Na moral. Dá pra querer tirar um PVP legal aqui com a continha. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou ativar o batismo pra gente poder tirar o PVP e não enrolar aqui pra vocês. E se eu ver que tiver muita quantidade de likes, eu não vou. Eu vou editar esse vídeo bem, mas eu não vou colocar tanto efeito. Porque eu sei que as visualizações não vai ser favorável ao trabalho que eu vou ter nisso aqui. Então se vocês baterem uma quantidade de views e querer ver likes. Que favorece o meu trabalho aqui, editando Eu vou trazer um vídeo totalmente editado Com efeito, com tudo pra vocês, demorou, galera? Então faz o seguinte Só deixa o like aí, mano E também assiste o vídeo até o final, beleza? Se você curtiu o vídeo, manda pra um amigo Que ele vai gostar, demorou? Porque é assim que funciona aqui no YouTube, mano Mandou pra um amigo O cara gostou, se inscreveu no canal Rapidinho, nós bate 4K E vai ter um sorteio aí pra vocês, ó Aquele naipão, só chega com o nosso final Agora vamos atirar aquele PVP maroto, porque a galera já tá pensando: nossa, o Titi demais, não tira PVP. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o que quer ver: um sábio de luz fundido com a mandioca faz a morte de vários idiotas. Não, não, não, o rimador, meu filho, não brinca comigo, não. Agora quer ver, vamos entrar aqui, ó. Deixa eu falar a bosta aí pra nós que a gente quer ver. Regaça eles. É Agora é só ir aqui, ó, galera. Ver quem vai tirar. Vamos ver quem vai ser o primeiro a morrer pra nós. Aí, ó. Encontramos um oponente aqui Um tal de Gugu e feliz Nossa não meu filho, faz isso não Eu gravando, você tá passando vergonha Olha a roupinha desse mano mano Faz isso não, parceiro. Que trem da porra eu Ainda vai morrer ainda Vai ver que você quer ver, idiota <risos> Nossa mas tá, o que que é isso hein De jeito eu vou morrer nesse lag todo Oxi <risos> Só sei que a hora que encheu o povo... É, acerta um tiro aqui em mim. Pensando que isso é o bravo, né? Agora é minha vez. Não dá nada não, filho. Não dá nada não. Voa pra cima. Voa, voa pra cima, que o Gê vai comer. Ó, eu vou ativar aqui, deixa eu ver o nome disso aqui, pra mim. Não me confundir. Ixi, tá tudo que vem em... Tá em mandês, então não vou conseguir ver não. Mas vocês entenderam aí. Eu vou voar pra cima mesmo, galera. Que eu sou o que eu vê Nossa, mas. Tá vendo aí? Eu tenho de lá até ver, mano. O que tá acontecendo? Deu uma constada aqui no menino. Porque tá. Tá querendo aumentar. <risos> mas enfim. Bom, vou te ajudar, entendeu? Vou te ajudar a ativar meu povo. Pra ser sua morte bonita. Mas toda vez que eu vou gravar, abre o portão. Se não, o portão é o Gabo. Vocês podem ter certeza, galera. O que nós faz aqui, ó? Mano, o um G vim, bunda. Ih, ah, não! Assim, titi, você tá passando vergonha. Não faz isso. Eu tenho de acertar o G. Eu tenho que acertar aquele meu povo Olha lá, tá vendo? O Lumbi, a Nubizinho aqui, ó. O nubizinho. Seguiu o guijão, eu acho que ele é, é Guijão. Ele tá na cara de menina me congelar e você também agora você é vai pro saco meu filho porque quem perdoa o buraco é só que vê nem prefeitura perdoa um buraco então eu não perdoar perdoar você também não agora sente o tenebro ó vocês quando vocês pegarem o titi, não duvide da capacidade do menino porque o menino é tenebrosa lá pra vocês verem, ó hum, <risos> vai brincando brinca brinca que o papai tá como bonito meu filho Vamos para outra partida aqui, porque vocês estão ligados Imprevistos vão acontecer durante esse vídeo Mas eu vou tentar cortar Mas se não dá certo, vai aparecer para vocês E aceite que dói menos Ó, oh, não, você quer enfrentar o Tietchan? Esse é o link na descrição, cria sua conta, fica forte Vamos ver se você chega ao nível aqui E é nos pés aqui do Tietchan. Porque eu vou te falar, é que passa na rua As novinhas já se molham Os caras já ficam querendo me matar Porque sabe que o menino é bonitão, filho ela falar o quê? Oxi, aquele vai jogando in-detect de É, alguns, em alguns aspectos são noob, mas em outros ele joga bonitinho vai ah, papai <risos> mas, Vamos lá galera, vamos ver o que vai virar isso aqui Ó, já pegou, é, tá bom de pvp aqui, rapaz. Hoje eu vou matar muito nego aqui Meu, ó, oh, vai curtir, eu acho bonito demais Esse bando de aqui, é um bando meu filho Neguinho tenta bater de frente, mas não dá conta não, filhão Você acha que aqui o okay, que é DG, né? Não, meu não pastor. Ó, vou até voar aí pra perto você porque eu sou um cara caridoso, você ativar meu corpo. Ih, não vou voar nada, mas tá bom. Meu. O importante era só sair daquela pontinha lá pra eu poder acertar ele. Então, de resto... Tá ligado. Só chega mais, meu filho. Chega mais. Acerte aí, ó. Faça a tua jogada, que hoje o QB eu te mato. E pra quem não sabe, galera, antigamente eu vendia evolução aqui nesse servidor. Era uma... É, uma evolução assim que pegava aquele... 28k Ai <risos> ai ah, yeah. Olha o cara xingando o jogo Nossa, olha o cara Acabou de xingar o jogo aqui Calma, meu filho Calma Vai morrer ao vivo Não, mas morrer... É É bom provocar os caras, mano É bom demais Opa Agora só acerta aí, ó nossa, ah, não, vou de jeito que a força do vento tá me, me fazendo passar vergonha aqui Pera aí que eu vou quer ver, reverter o jogo Nossa, já vem com toda agressividade assim Não nem que ver uma guspida, nada Oxe, calma, filho Você quer já sentar a espada no tietê? Que isso? Calma, fião Não faça isso com papai tietê <risos> Ah, em cima lá, ó Aprende com... Amém ah, Não, mas que merda, hein, mano. Agora eu vou. Mas o cara vai. Esse cara é safado. Eu aposto que ele vai fazer alguma Não, mas eu vou ser esperto aqui, eu vou aí em cima É. Não tá ligado porque eu ativei o poço se o cara não for bê, você vai Ei, olha tatu, eita. É não mandou tatu não. Ah, mas tudo bem. Jogada estúpida. O que você fez agora, meu filho? Você não tinha de ter feito isso. Agora ó, eu só mando o que ver. Dois. E assim, ó. Entendeu? Ativa Oi. esse bang aqui que eu esqueci o nome, Fica faz muito tempo que eu não tô jogando. E, e tchau, meu parço Infelizmente, é só morte Tietchan não passa medo aqui no povo É só passa morte Oh, não, meu filho. Ah, aí, você vê, vou até fazer mais uns PVP aqui pra vocês Porque, nossa, hoje eu tô Tá cheirando a vitória Então, negada, pode segurar o Tietchan, Porque, vixe, olha ah, lá, você vê até, até o Char tá rindo, mano Porque, bicho que é o brabo, meu filho É o brabo, não tem como Jogando de detalhe Que eu não jogando Jogo ridículo. Ah, não, mano. Não chora, porque eu tô gravando. Daí, se você chorar, você vai... O um mimimi aí. <risos> ó, vamos pegar mais um outro aqui. Eu espero que não seja o mesmo. Ah, esse aí. Tá bom de PVP aqui desse servidor aí, velho. Tô gostando. Vamos ver se vai carregar pelo menos. Dá um F10 aí, minha filha. Ó, F... oh, não, nem precisou. Tá bom? Tá bom, ó. Ah, Calma, desumilde. Não, ah, não precisa ser agressivo assim Porque eu ia falar que dá um f 10 já carregou 100% aí, né? mas tudo bem agora vamos, agora vamos mostrar A habilidade aqui pra ela Que muitas pessoas não sabem A habilidade de Ó. Ah, sei que não vai pegar mesmo Mas vamos tentar Se... Nossa, papai, ela vai pra você ver pertinho Não, diferente do do ela aqui Acho que hoje eu tô Tô com o bagulho estralando, meu irmão não, nem adianta correr, porque aqui já vai ser sua morte. Premeditada. E. Eu ia tentar falar uma palavra bonita aqui, mas. Deu certo, muito, não, mas tudo bem. Não acredito que você quer. Quer ver? Quer ativar a pola aqui que o na presença, meu filho? Faça isso, não. Faça isso, não. Tu quer passar vergonha? Sim. Eu vou ir mais esse PVP aqui, galera. E se eu ver que esse vídeo tem muita quantidade de likes, eu vou trazer mais PVP pra vocês. Não, vou mais um, pra não. Pra não ficar um trem assim, eu quero gravar pelo menos uns 20 minutos de PVP. Vamos ver se a gente consegue. Porque não é só ganhar, não. A gente tem que morrer aqui também. Vamos ver se a gente encontra alguma pessoa forte aqui. Que esteja aos pés. É, eu sou abusado, né? É, beleza? E galera, se vocês quiserem seguir no Instagram, o Instagram tá aí embaixo, aí, beleza? A coçada aqui no ouvido, que nasce, tá doendo até também. Mas enfim... Nossa, papai eu Tô bebendo aquele câmera aqui Eu fico pensando Nossa, esse cara pode ser charmoso, bonito Gosto dele, gente eu não Tinha que ser modê, velho Nossa Hum aí você vê Cheirando a Arrastão de novinha, meu filho Cheirando a arrastão de novinha Daquele naipe Contatos Instagram Mais zoeira, galera Tô namorando Não posso, tem que ser fiel <risos> Zoeira mas enfim, vamos lá Vamos meter bala aqui Aí ativa o seu pó Ativa o meu também Faça, faça esse favor pra mim Ah, vou, vou ativar meu pó E aí, ó, vou estar aqui no mesmo lugar Pode chumbar A, Aproveita, porque aí, ó Você vai ficar sozinho assim Ai, ai E se passaram anos e anos E ela não joga oh, é. Que isso aí é. Você tá agressivo, não faça isso. <risos> Agora você me acerta, né? Porque é o jogo. <risos> Mas você mandava o povo Porque, é, nossa, eu vou estravar o povo você. Com o perfurante e tudo. É jogada. <risos> eu, só, eu fiz isso aqui, galera Pra tipo assim, o um povo pegar certinho Não tem risco dela ficar viva Odeio, sei lá, tem nego aqui que Queria achar mulher, você. à a toa, mano Nossa, odeio gente assim, ó Tipo assim, ativa o seu Seu povo, tá ligado? Não, desativa o seu povo Quando você ativa Ah, se você é desativar não dá nada não eu Vou mandar um gelo no você, Eu vou te vascar então agora você tá mascado. Sou... Ah não, correu! Não, de boa, Ó pra você ver. Ah não, normal pra mim, isso aí já acostumei. Quem lembra é do general? Então, poucas ideias. Só pra quem é Word no canal, membro lá do, do Noob VIP. Mas tá? agora é gastou, então tô... <risos> eu não sei como que a conta tá. Mas eu vou tentar ir de novo aqui. Eu não vou moscar, não, galera. Eu vou chumbar a bala. Agora eu vou ficar nesse negócio de poupar noob não. Colocar minha carpona aqui, ó Pra quem não sabe, tá assistindo o vídeo até esse momento O servidor tem painel Então tem como você ficar forte totalmente free Aproveita, entrando no link na descrição Que merchão bonito e cheiroso Então aproveita aí Quer se tornar um membro? Tem muitas vantagens, se torne para conhecer as vantagens Porque eu não vou falar pra vocês Se torna no membro, você vai ver as vantagens tudo mais Só virar. Oito reais Bonito demais Ih, morri Oh, aí lá, tá vendo? é Dia de lutas dia de glórias <risos> Acho que isso, tô, saiu totalmente errado, mas tudo bem Esse cara tá bem forte, galera ele tá com 33, ele é VIP, mano Se eu matar esse cara eu vou rir demais Daí vai, vai mais um VIP aí pra lista Ele é totalmente VIP Porque tem 30k de atributo Mas não custa nada a gente tentar Aqui a estratégia vai ter de ser o quê? Vou ativar meu pole Vou gelar, voar e mandar o pole E tentar matar Ó 45 deve pegar Você já viu que eu já mudo o jeito, né? Quando é um cara mais forte Mas enfim Vamos ver aqui Acerta eu aí, meu filho nossa, papai. O que, que é isso, é? Não, mano. Na moral, esse gelo tinha de ter pegado. Será que vai ter dever? aí? Tiver, tipo, eu tô lascado. Tô... Tô, tô no... Eu tô morto, praticamente Hum Interessante Devei duas vezes consecutivas Vamos ver agora o que, que vai virar Mais um Se tiver mais Db Daí eu, eu falo O que, que é isso? Nossa, se oh, Isso aí foi sacanagem Jogou bem até. É, tirou meu povo, será? Não, mas... Agora, agora ele taca perfurante. <risos> Se é, é de vez. Os cara quando faz isso. Eu tô tô naval na já. Vai <risos> fazer o que, né, Gabriel? O cara tá forte, mano. Eu tô usando os batismos dele. Mas tudo bem. Dá pra gente tentar ganhar ainda. Vamos ver o que vai virar aqui. Se a gente conseguir ganhar dele, vai ser uma coisa boa. Vou em mais um PVP aqui Nem que eu tenha de fazer 20 minutos aqui de vídeo Aí vou mais um PVP Se morrer, morreu, mano Mas vocês veem estratégia, né? Eu tinha de ter acertado ah, o Gevo, guardado o Gevo Meu povo não ativa, mano O que eu fico mais encaboado é cara do meu povo. Ele não ativa tão fácil mas É meio dificinho assim Mas beleza, vamos ver se a gente pegou ele de volta Se pegou, vamos tentar, né? A gente pode tentar matar Não vou falar que eu vou matar ele, mas nós tenta mas tá bom de PVP aqui, se vocês quiserem entrar Deixa eu ver o dano que ele tem aqui As peças que ele tem Dano e sorte, mano e, É, tudo full dano e sorte O que que aumenta aqui, galera? Esse aqui, esse escolar aqui, de 500, mano A ideia é pra VIP, mas a VIP aqui é muito cara Daí, às vezes não compensa, entendeu? Bicho abusado, caralho. É, quero ver se bem acertado aí. Aquela hora lá deu, deu sorte, viu, filhão? Mas agora você vai ver. Não, tenta galera. Não vai pegar tudo, mano Que bosta Se tivesse pegado tudo, acho que Pelo menos a vala tinha ido, mano Também não ativo o poder, não ativo tão fácil. Não, esse cara tá forte, mesmo. Ele ainda é abusado, ainda, cara é desgraçado. Tomei 2x0 aqui Cima desse cara Vou tentar ir mais uma com ele Vamos ver se eu consigo acertar o povo Não é possível, mano Que que é isso Esse cara tão tá Tá o pica da galáxia Vou Tentar mais uma aqui, galera Só morrer, morreu, mano A continha não tá VIP Vai acontecer esses detalhes Mas às vezes escrever não E é pode dar sorte Vamos ver se a gente consegue aqui Ixi é, pelo menos a gente pode tentar matar outros, né? Já que não mata VIP, nós mata os free também A falou que não ia mudar nada Mas que cara abusado gente, eu sou o que é bebichão mesmo Esse cara se tiver... Ó. Ah, tá não Não ele é, burro, mano. Cara burro, o carai. Assim Você que joga, fiel. Nossa mãe, também tá forte, mano. Não é o mérito dele não. Não, tá igual. está tá forte ainda. Mas três aí. É Imagina deve DV pra ele? Sortudo Mas o povo também não vai pegar tudo não <risos> é, é. Calma aí, filho Fica se garantindo Tudo assim não, porque não é assim também não Não sei não o que você ganha aqui. Aqui tá quer ver, também tá difícil pra você, meu filho. Hum, que, que sacanagem é essa? Vai querer me encavar mesmo? É bem capaz de eu morrer aqui, ou não, sei lá. Não, eu morro não. Tão fácil assim não. Tchau. Tá, Aí, ó. Quando é cara que vê no mesmo nível, dá pra tirar um PVP legal. Mas quando é gente assim, é difícil. <risos> o cara até me com um amigo. Salve pra você, mano. Mas é difícil, galera. Você até... tá doido, mano. Esse cara tá forte aqui. Uma minha outra aqui. Deixa eu colocar, a mão esse negócio aqui. Isso aqui dá o quê? duração de cinco rodadas e... vou colocar isso daqui ó. vamos pro pvp é o último deve ser o mais forte não sei pra que serve isso mas tudo bem <risos> a gente coloca do mesmo jeito vamos ir mais um pvp e terminar o vídeo porque tá bem grande hein mas enfim é bom pro algoritmo do youtube então mais um pvp aqui e a gente finaliza o vídeo Não mas tá bom de pvp hoje eu tô aqui vê. Tô satisfeito até jogar aqui. Ixi, eu só tô pegando o cara aqui. Esses caras também tá aqui. Vê. Tá abusado, mano. Olha aqui. Hum. Ixi, o ataque tá uma bosta, mano. Uma vez eu fiz isso aí. Coloquei 30k de defesa. Deixei que ver. Fiquei só com 22k de ataque. Não adiantava nada, só tinha formadura é, com gel e wolf. aqui Não crer, né você bichão mesmo da capoeira doido mas que que é isso mano um cai pouquinho nesse pet é miserável né a habilidade desse pet é melhor que tem De lá mudou pra lá Mas enfim, né Me mudou de lugar Nossa, já dei jeito Nossa, mas que bicho, velho Não acredito que você vai fazer isso eu não vou ter dever, não Nossa, mano, velho que. Oh, que pet vai. Nossa senhora. Agora sim eu vi uma coisa que, que me deixou puto na vida, mano. Na moral. Que porra é essa? Que pet que é. Não, esse pet é muito roubado, velho. Tem jeito. Que o cara vai desgravar, velho. Que isso, esse PVP aqui nesse servidor tá tá muito estranho, mano. Na moral, os caras tá pegando. Eu vou ter que mudar de pet também. Eu tenho petinho aqui bonitinho. Não, pera aí que eu chumo vocês também, hein, filhos. ah não meu, meu pet aqui, quer ver, tem um negócio aqui que eu não posso falar pra vocês que Tá top, mano. Vou mudar de pet, não. Mais pra frente, conversa com os Sim. amigos meus aí, a gente muda de pet ficando como. Mas essa habilidade desse pet foi muito roubado, mano. Tomei um couro aqui. Oh, essa jogada foi a mais bonita da noite aqui. Não, mais é bonita da noite. Mais bonita ele do dia. Nossa, mas esse foi muito roubado, mano. Vocês sabe que ia morrer pra mim que... Nossa, ia velho Na moral Não, mas oh, esse PVP que eu tirei hoje valeu a pena, mano Ter jogado, na moral Curti ter o PVP aqui pra vocês Mesmo que, aí ó, você vê 30 minutos de vídeo, mas valeu muito a pena, galera Na moral Mesmo que eu morri pra VIP Mesmo que eu morri pra... Que... Nossa, pra aquele cara lá daquele jeito, mano eu curti, valeu muito a pena ter jogado aqui Não tá um PVP joativo, tá ligado? Eu fiz esse aqui de mandar tatu, galera Pra não ficar no... Porque ele tá com o... Com o kit médico Então ele me mata Vamos ver aqui. Isso daqui não vai precisar nem. Ó. Ah, vou usar o povo. Galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Já deu 30 minutos de vídeo. Pra editar vai ser uma coisa bem difícil. Fala assim: por causa dos memes, das coisas que eu vou colocar. Mas quem assistiu até esse momento, digita um aí nos comentários, curtiu o PVP, quer mais vídeo, editado, mais vídeo, assim, deixa o like, mano. Vamos ver se a gente consegue bater 70 likes, como eu pedi no início. E não se esquece, deixa o seu comentário. O que você acha da jogada desses caras? O que você achou daquele pet, mano? Nossa, muito doido, mano. Na moral, curti muito. Então é isso. Se inscreve se for novo, ativa o sininho de notificação, deixa o like, seja membro, se tiver condição. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor, Tietchan, e falou!